O que é uma rede social? Para que servem as redes sociais? E por que nós, da Rede Dispensada dos Apriscos, utilizamos as redes sociais? Nesse vídeo de hoje eu vou trazer para você algumas definições relacionadas com as redes e também contar algumas histórias sobre como foi que eu particularmente comecei a utilizar as redes sociais. As pessoas costumam dizer por aí que redes sociais são espaços de relacionamento. No caso das empresas e das organizações, as redes sociais vão ser úteis para aproximar o seu público dos serviços que você está prestando ou dos produtos que você está vendendo. Mas a gente sabe que aquilo que aproxima as pessoas das redes sociais é o fato delas de estarem conectadas de maneira horizontal. Quer dizer, não existem muitas pessoas interferindo no processo de organização dessa rede. Não existe necessariamente uma hierarquia. As pessoas vão se conectando conforme as necessidades forem surgindo ou conforme os interesses são comuns entre as pessoas envolvidas. E é por isso que a rede acaba ajudando as pessoas no seu processo de comunicação, porque não existem nelas muitas pessoas controlando aquilo que precisa ser dito ou aquilo que não pode ser dito. Isso explica porque as redes sociais mais antigas que acabam promovendo um controle muito supervisionado, acabam afastando seus usuários porque as pessoas acabam procurando lugares onde elas vão ter maior liberdade. Agora essas redes sociais acabam também tendo seus pontos negativos porque as pessoas costumam entrar neles sem limitação de horário, o que podem falar, se sentem à vontade e acabam não conseguindo mais sair delas para conseguir realizar as suas atividades cotidianas. As pessoas deixam de estudar, de trabalhar para ficar na rede social fuçando a vida dos outros ou mesmo compartilhando coisas que não existem. E eu não me refiro somente às fake news, mas também aquelas fotos de selfie que acabam sendo montagens para contar para as pessoas sobre coisas que elas estão comendo ou lugares que elas estão indo, mas que na verdade não está acontecendo nada disso. E como todo mundo sabe que essas redes acabam roubando muito do nosso tempo, é importante que a gente faça as nossas escolhas de maneira certa, utilizando as redes sociais que vão trazer benefícios para a gente. Isso explica porque eu estou compartilhando esse vídeo com você aqui no YouTube, porque é uma plataforma que valoriza conteúdos educacionais. Mas agora eu vou contar para você uma história sobre como tudo isso começou, porque na verdade quem me conhece sabe que eu não gosto muito de estar pelas redes sociais. Então como foi que eu acabei caindo aqui no YouTube e em outras plataformas? Eu me lembro que cerca de 10 anos atrás, mais ou menos, eu costumava fazer visitas e realizar reuniões nas casas uns dos outros para compartilhar palavras espirituais. E teve uma certa vez que eu senti de Deus que deveria começar a compartilhar a palavra para jovens e não somente para pessoas da minha faixa etária. E aí eu fiquei com essa palavra na minha mente e teve um dia que eu fui conversar com um jovem perguntando para ele se ele poderia me dar algumas dicas sobre como eu poderia atingir melhor os jovens. E aí eu me lembro que ele falou assim para mim, mas você não tem Facebook? Então você precisa abrir um Facebook para conseguir encontrar os jovens, porque é ali que você vai encontrar eles. E quando aquele jovem falou isso para mim, eu senti no meu espírito que era Jesus que estava falando isso para mim. E aí eu me lembro que eu conversei com alguns irmãos que também abriam as suas casas, estavam interessados em compartilhar a palavra por intermédio das mídias sociais, então a gente abriu um Facebook do Igreja Nas Casas e também o um Facebook do Palavra de Cristo. E esses canais existem até hoje, eu vou deixar compartilhado com vocês na descrição desse vídeo. No canal do Igreja Nas Casas, a gente focava em ajudar pessoas que estavam machucadas por conta das lideranças institucionais religiosas. E no canal do Palavra de Cristo a gente focava no discipulado, quer dizer, ajudar pessoas a seguir Jesus por observar, por prestar atenção e praticar tudo aquilo que Ele nos ensinou. E aí, há alguns anos atrás eu entendi que deveria começar a compartilhar a palavra não somente por intermédio de áudios e textos, mas também por intermédio de vídeos. E foi assim que a gente criou esse canal, que é o Dispensados dos Apriscos. E foi a partir daí que a gente também começou a estudar como realizar algumas lives. Por exemplo, utilizando o StreamYard, que é mais fácil, ou o OBS Studio, em que o servidor fica no próprio computador pessoal. E depois de alguns meses veio a pandemia, mas a gente já estava muito bem preparado para conseguir compartilhar a palavra, como eu estou fazendo hoje aqui com você. E depois de alguns meses veio então a pandemia, mas a gente já estava bem posicionado para conseguir compartilhar a palavra por intermédio dessas mídias, graças a Deus. E hoje eu fico pensando nessa história que Deus construiu utilizando as nossas vidas, que na verdade isso tem tudo a ver com aquilo que Jesus mesmo tinha ensinado lá em Mateus 28, no versículo 18 ao 20. Nesse texto Jesus diz que ele tem toda a autoridade nos céus e na terra e que ele então envia os seus discípulos para todas as nações. Isso com a finalidade de fazer discípulos de Jesus, compartilhar palavras com as pessoas que vão ajudar as pessoas a decidir seguir Jesus. E antigamente, na minha cabeça, quando a gente se referia a nações ou povos, eu sempre pensei que isso tinha alguma ligação com Brasil, Argentina, Estados Unidos, Austrália. Na verdade, povos e nações, a gente nos dias de hoje pode encontrar também por intermédio das redes sociais nos grupos que as pessoas realizam, nas comunidades que elas criam dentro dessas plataformas. Algumas dessas comunidades de internet acabam restringindo o acesso, então isso dificulta o processo de comunicação, mas na maioria das vezes é possível sempre compartilhar ali aqui alguma das coisas que Jesus ensinou. Como por exemplo hoje que eu pude compartilhar com você aqui o que Jesus ensinou para ser feito lá no texto de Mateus 28. E hoje eu reflito comigo mesmo que mais importante do que tirar as pessoas das suas redes sociais para chamá-las para as nossas, é a gente aprender a respeitar todas as diferenças culturais e sociais, de linguagem que existem em cada um desses grupos. Até porque Jesus não chamou as pessoas para sair de um aprisco para ir para outro aprisco. Na verdade, Jesus entrou nesses currais para chamar suas ovelhas para fora deles. Nesse sentido, assim como as nações, as redes sociais também se comportam com aquilo que espiritualmente a gente chama de mundo. Ou seja, Jesus nos chama para fora do mundo para poder seguir a Ele. A gente não depende de nenhuma plataforma para poder seguir a Jesus nos dias de hoje. Assim como a gente não precisa depender também nem de um país e nem de uma instituição religiosa. E se você ficou confuso com esse fato de que a gente não precisa de um lugar para buscar a Deus,